Segundo dia de poste apagado aqui, e não tem mais o que fazer, né? Já foi reclamado cinco vezes e arrumou esse poste, e aí a rua ficando no escuro. Como vocês podem ver, talvez o Kassab que a gente fica olhando essa torre, né? E ali a Torre da Globo nunca paga, né? Paulista nunca paga. Agora a periferia aqui da Paulista. tá sempre no escuro. E são sempre os mesmos números: 810, 670, 594, 510, 466. Até quando? Esse desrespeito. Segundo dia no escuro. Ninguém tomou a providência. Você que votou no Kassab, voltou pela escuridão. Você vai cometer o mesmo erro em 2012. Isso aí Rua Almirante Marcos Leão Uma rua fantasma Essa rua aqui não existe pro caçado